INR 18. Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Atualização. Portaria MTE número 597, de 7 de maio de 2015. Item 18.1. Objetivo e campo de aplicação. 18.1.1. Esta norma regulamentadora INR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação, de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Item 18.1.2 Consideram-se atividades da indústria da construção as constantes do quadro 1, Código da Atividade Específica, da NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e as atividades e serviços de Demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. 18.1.3 É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compatíveis com a fase da obra. 18.1.4 A observância do estabelecido nesta NR não desobriga os empregadores do cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho determinadas na legislação federal e estadual e ou municipal e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.